Ó Cristo, Rei da eterna Glória, louvou a vós. Ó Cristo, Rei da eterna Glória. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Louvara vós, ó oh Cristo. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos E este o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou É. Como dizes? E nada respondeu Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos Então Pilatos perguntou não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra E o governador ficou muito impressionado Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás Então Pilatos perguntou à multidão reunida Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer O governador tornou a perguntar Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram Parrabás Pilatos perguntou Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram Seja crucificado Pilatos falou Mas que mal ele fez? Eles porém gritaram com mais força Seja crucificado Pilatos viu que nada conseguia, e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso. O povo todo respondeu, Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo... Salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartiram entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele, também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desça da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às três da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactâni. Que quer dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja. Ensaboou-a em vinagre Colocou-a na ponta de uma vara E lhe deu para beber Outros porém disseram Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo Então Jesus deu outra vez um forte grito E entregou o espírito Aqueles que puderem nesse momento Nos coloquemos de joelhos Contemplando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não puderem se ajoelhar, se inclinem diante desse mistério, abaixando a sua cabeça. Levantemo-nos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, Em duas partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus... Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus Ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido Ficaram com muito medo e disseram Ele era mesmo filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, hoje com o Domingo de Ramos, atravessamos um portal que nos faz adentrar na Semana Santa. E neste domingo nós temos dois momentos da vida de Jesus. O primeiro deles, a sua entrada triunfante em Jerusalém. Jesus que é aclamado como Rei, com ramos que devem simbolizar. A fé e o compromisso com esse Deus que vem até nós E um segundo momento da vida de Jesus A sua paixão assumida livremente por Ele A caminho da cruz, no extremo amor No supremo amor que dá a vida Tudo aquilo que nós hoje vivemos nos introduz num grande mistério, meus irmãos e minhas irmãs. Vemos o triunfo de Jesus, mas também o seu padecimento. Tudo aquilo que agora Jesus representa para esta multidão, é um resumo do que o Senhor fez ao longo de três anos no seu ministério público. Jesus ouviu. Jesus tocou, perdoou, curou, salvou, resgatou vidas. Aquele povo se via tão desacreditado, porque eles estavam como que escravos de Roma, que impunha sobre eles altos impostos. Era uma escravidão velada. Por outro lado... A religião se apresentava como um peso, porque ela havia se tornado para aquele povo um mero cumprimento de muitas leis, fazendo com que as pessoas se distanciassem do sagrado. E é nesse momento que Jesus vem a este povo como um sinal de esperança. A esperança de um reino que não é desse mundo, mas que começa aqui. Um reino nesta terra, com os valores do alto, que vem até nós. Uma religião que agora passa a ter sabor, porque é encontro com Deus, é um religamento do ser humano com Deus, que agora é reconhecido em Jesus Cristo como Pai. E é claro que a multidão quando vê Jesus entrando, se enche de alegria. Muito embora muitos desejassem que aquele Messias triunfante resolvesse todos os seus problemas. E mais de dois mil anos se passaram e nós estamos aqui muitas das vezes vendo Jesus da mesma forma. O buscamos como solução para os nossos problemas. Queremos por vezes que Cristo resolva tudo na nossa vida e facilmente nós podemos entrar numa euforia como aquele povo. Euforia porque muitas pessoas estavam ali, não simplesmente porque acreditavam, mas estavam repetindo aquilo que outras faziam. Havia sim aqueles que alimentavam uma esperança em Jesus, mas aqueles que também como que no efeito manada Seguiam a massa E hoje é muito fácil que isso aconteça Pessoas que vão no fluxo Pessoas que repetem aquilo que a maioria está fazendo Por vezes sem consciência E aí que está uma grande questão Aquela mesma euforia que acompanhou muitos a dizer, Osana, Deus nas alturas, também tomou conta de uma outra multidão que lá no Calvário, manipulada, começa a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Domingo de Ramos, para nós, tem que ser um encontro com Jesus. Não pode ser simplesmente um entusiasmo passageiro, que depois dá lugar à infidelidade ao Mestre. Porque nós vemos nessas duas proclamações do Evangelho, na entrada de Jerusalém e depois no anúncio da paixão, como as pessoas viam este Messias. E se agora havia ramos nas mãos, depois haverá chicotes cobrindo o corpo do Senhor. Se, neste momento da entrada triunfante, existe brados de vitória, de júbilo, de exaltação a Deus, depois nós vamos ouvir muitos insultos, palavras que desdenham a Jesus, palavras que... Desconsideram o Mestre, palavras de provocação, palavras de escárnio. Mas o que realmente esta liturgia nos ensina, irmãos e irmãs? A viver com fé. É importante louvar a Deus, agradecê-lo. Mas a nossa fé não pode se basear apenas no momento de louvor, de emoção que nos toma porque a emoção também pode estar presente quando nós seguimos aquilo que muitos outros fazem e facilmente condenamos, acusamos, por vezes no mesmo nível com o qual exaltamos. Exaltamos e depois derrubamos na mesma medida. Não pode ser assim na vida de fé. Tudo aquilo que Jesus fez foi um sinal do seu amor, da sua constância no amar. Jesus vem a um povo que está ferido e principalmente aqueles mais pobres que não tinham acesso à saúde, Jesus cura essas pessoas. E aos ricos que depois vêm na medicina ao seu limite, e reconhecem a Jesus como Mestre e Senhor, se dobrando humildemente diante dEle, Jesus também oferece a cura. Quando Jesus é desacreditado, Ele mostra o seu amor mais ainda. É claro que muitas coisas acontecem também à medida da fé das pessoas, mas onde Jesus encontra a fé, ali Ele realiza a sua obra. Esse povo então vê em Jesus Uma verdadeira revolução Estremece aquela sociedade O amor de Jesus É realmente um amor revolucionário Porque mostra a misericórdia A compaixão, o serviço Jesus não é um rei como os de sua época E quem sabe até mesmo da nossa época Que ostenta Que quer passar Às vezes uma imagem De grandiosidade A grandeza de Jesus Está no serviço E é por isso que Ao invés de ele entrar Com uma carruagem de guerra Com armas Como Um rei poderoso que mostra o seu poder terreno. Jesus entra num veículo por meio de um veículo que era instrumento de trabalho para o povo simples, como se fosse um carro popular de jumentinho justamente para mostrar que ele é o rei que veio para servir e não para ser servido. Jesus não se serve do seu messianismo, Jesus mostra aqui o seu messianismo fez com que ele se esvaziasse da sua divindade, sem deixar de ser Deus, fez com que ele assumisse a nossa humanidade, é nisso que consiste o esvaziamento de Jesus, Jesus não se apega à sua glória, Jesus ele vem até nós. E não é um Deus que quer simplesmente estar acima de nós. É um Deus que quer estar no nosso meio. Por isso que Ele adentra Jerusalém, a cidade santa. Antes disso, Jesus já havia sido ameaçado, perseguido e quase morto, quase apedrejado. Nada lhe acontece, porque ainda não havia chegado a sua hora. E agora, quando Ele resolve ir para Jerusalém... Ele aceita livremente este caminho e Ele sabe que Ele passará pela cruz. E é lá no alto da cruz que Ele vai manifestar a sua realeza. Um rei cujo trono é a cruz, que tem como coroa aquela de espinhos, que tem súditos fiéis e não tão fiéis assim, um rei que reina no amor. Esse mesmo rei já havia dado de comer às pessoas quando multiplicou os pães através da partilha daqueles que trouxeram pães e peixes. Esse mesmo rei ensina que o seu reino é também de corresponsabilidade, de pessoas que são capazes de dar de comer, de pessoas que se oferecem como servidoras como súditos, não simplesmente que se dobram diante desse rei, proferindo elogios né, em tom de adoração, mas pessoas que adoram a esse rei, seguindo seus passos e fazendo aquilo que ele fez. No evangelho nós vamos ver que os soldados simulam ser súditos de Jesus, debochando dele, Dizendo, dizendo salve o rei dos judeus. Desfazendo do mestre. Os servos de Jesus não podem ser pessoas que vivem na falsidade. A mentira esteve presente nas armadilhas para condenar Jesus. Basta ver o quanto os poderosos da sua época estavam incomodados com o a palavra e o agir de Jesus, porque fazia com que esses poderosos, seja aqueles da política, seja aqueles da religião, tivessem que abrir mão daquela estrutura de poder que era muito confortável a eles. Jesus questiona todas essas pessoas e nós vemos aqui Pilatos, que até mesmo vê que Jesus é inocente, mas Pilatos se acovarda, se omite, ele está mais preocupado com a sua carreira, com a sua posição, com a sua imagem e ele lava as mãos. Ele naquele momento se retira e entrega Jesus à condenação. Quando nós ficamos em cima do muro, estamos também agindo como Pilatos, Ainda que nós reconheçamos a verdade que é o próprio Jesus. Por outro lado nós vemos aqueles que se diziam tão religiosos, mas que agora tentam a todo custo acusar a Jesus, eliminá-lo do seu caminho para que eles possam se manter dominantes. E Jesus no alto da cruz. Embora aos olhos de muitos pareçam fracassado É vitorioso Porque ele é a verdade Não é aquele de quem tiram a vida Nós não podemos pensar que O que aconteceu com Jesus é apenas Uma trama cheia de mentiras Que fez com que um justo morresse injustamente Também é isso Mas a morte de Jesus é o seu sacrifício. É ele que se entrega. Ele morre de braços abertos, porque ele acolhe a humanidade. E num dado momento, Jesus diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Isso para alguns pode parecer um momento em que Jesus está fraquejando. Eu me lembro até mesmo de alguém que dizia assim, Padre, o senhor não acha que Jesus não devia ter falado aquilo? Porque parece que ele não tinha confiança no Pai. Meu irmão e minha irmã, não use a tua sabedoria humana para analisar aquele que é o Filho de Deus, porque isso já fizeram os religiosos da época ou as autoridades. Hoje nós rezamos com o Salmo que diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus naquele momento no alto da cruz está rezando este salmo. Jesus confia inteiramente no Pai, mas naquele instante, como homem que Ele te fez, Ele sente a sensação de abandono. Jesus não fez um teatro. Nós teremos o teatro da paixão de Cristo, em nossa cidade, em vários lugares do Brasil e do mundo Mas aquilo que Jesus fez ao carregar a cruz Não é um teatro de um Deus que agora se passa por gente encenando Para dar uma lição a nós Não, Jesus sendo Deus, ele se esvazia Abraçando inteiramente a nossa humanidade E Jesus sente a dor e é uma dor que não é apenas física, é moral, é emocional, é psicológica, é espiritual. É por isso que Jesus diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Justamente porque naquele instante muitos o deixam. E Jesus experimenta na carne aquilo que nós experimentamos. Quando num dado momento nos vemos traídos, nos vemos quem sabe vulneráveis por conta de uma enfermidade. Nos vemos injustiçados. Jesus realmente sente tudo aquilo que nós sentimos. Experimenta em tudo a humanidade, menos o pecado. Jesus nos abraça. E ao final nós vemos a sua confiança no Pai. Porque depois daquele grito... Ele então entrega o seu Espírito. Nos ensinando também a confiar em Deus. A nossa vida é feita de conquistas, de momentos de glória, mas também é feita de rejeições, de contrariedades, de adversidades. Esse caminho que Jesus fez é também o caminho que o cristão faz. Hoje, Acolhemos a Jesus com os ramos E queremos continuar com Ele Ao longo de toda essa semana Estando com Ele na ceia Na quinta-feira santa Permanecendo com Ele aos pés da cruz Com Ele também no sepulcro Aguardando a sua manifestação E por fim, no próximo domingo Celebrando a sua ressurreição Queremos permanecer com o Senhor, com um espírito de fé, de compromisso, porque seguimos a esse Deus que nos amou. A esse Deus que nos apresenta um Pai que não nos abandona. A esse Deus que como nós, passa por momentos de cruzes em sua humanidade, mas triunfa, porque é aquele que nos abre as portas da eternidade. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador.